Fala galera, True Surf, aqui é o Andrew e hoje eu tenho uma notícia para dividir com vocês: o nosso canal no YouTube versão 2.0. Mais episódios, tutoriais, dicas nesse aplicativo mais alucinante: True Surf. Solta a vinheta aí, diretora! Tudo aqui no nosso canal Andrew L.A. no YouTube. Não percam! Ih, diretora, esqueci o microfone. Como é que eu faço?